Chega! Basta! Basta! Chega! Chega! Eu tô indignada com esse Brasil! Indignada! Com essas mentiras! Com essa roubalheira! Eu tô indignada com o Brasil! Eu tô muito indignada! Chega! Eu estou indignada! Gente! Brincadeiras à parte, eu tô indignada mesmo, eu tô indignadérrima, indignada, indignada, rima! Eu sou a Nossa Voi e eu vim falar um pouquinho com vocês sobre indignação. Hoje eu recebi mais uma ligação de uma pessoa... Que vinha fazer um curso aqui comigo, não veio por N motivos, mas o principal de todos foi porque o meu curso era muito longo, né? E aí ela escolheu o mesmo curso, com o mesmo conteúdo, que o meu tem quatro dias, ela escolheu fazer em um dia só. Porque ela não tinha quatro dias para dispor, para fazer um curso, então ela tinha que aprender tudo isso em um único dia. E ela foi. E agora ela me liga, que ela gastou o único dinheiro que ela tinha, que ela tinha. E ela quer que eu faça alguma coisa por ela, porque agora ela pode perder esses quatro dias, mas ela não tem mais dinheiro. E o que, que eu tenho a ver com isso? Sabe, eu fico indignada quando as pessoas tentam convencer alguém e alguém se deixa convencer de uma mentira. Então é, é fácil eu enganar uma pessoa que não conhece o que é micropigmentação, que não sabe o que é o mercado que não sabe a, a gravidade de um procedimento mal feito, que não tem noção da preocupação que ela deve ter com documentação, com biossegurança, é, com é, aparelhos, com material... É, com o seu espaço adequado para atender a sua cliente e aí eu dou um curso meia boca ou nas coxas, como dizia o meu pai de um dia, que a fulana dá em quatro ou cinco né? ah, e se tiver só você, bem, talvez a gente termine em meio período ah, que ótimo, porque o resto da tarde daí eu posso sair com as minhas amigas Aí você ouve dessa professora, ah, mas ela não queria um curso rápido. Ela não tá preocupada com qualidade. Ela só quer fazer um curso, ela só quer um certificado na parede. Isso, gente, é desrespeito. Então eu fico indignada assim, eu fico muito indignada porque... Essas pessoas, ó, é lógico que elas atrapalham. Ah, a Ana está reclamando porque está atrapalhando o negócio dela. É óbvio, atrapalha o meu negócio momentaneamente. Mas depois ela volta aqui. Ela não está voltando pedindo socorro. Então atrapalha. Eu posso não fechar uma turma. Meu, o, o meu curso máximo né é, só, é com 10 alunos. Então eu posso não fechar essa turma com 10 hoje? Mas essas que faltaram hoje Vão cair aqui depois Numa outra data, numa próxima turma Porque se elas caírem numa dessas charlatonas Ela vai voltar aqui Então os meus cursos eu faço questão de dar As minhas alunas eu faço questão de acompanhar Então quem é meu aluno sabe Eu cobro sim Eu exijo muito Mas ninguém sai daqui fazendo caca se quiser fazer caca lá no espaço dela, ela vai. Mas daqui ela sai fazendo tudo certinho. Por isso, todos os meus cursos eu faço questão de ter modelo. E eu faço questão que elas executem o passo a passo de cada procedimento. Então, se é design de sobrancelha, vai fazer completo. Do começo ao fim, desde a higienização. É marcação para procedimento de microblading? Vai fazer sozinha. Ah, e o primeiro fio faz para mim, e estou com medo. Não, eu tô aqui do seu lado, eu marco com o palito, você vai daqui a aqui, mas você vai fazer. Eu só vou olhar, porque eu não vou junto com ninguém. Eu faço questão que o meu aluno faça, porque ele tem que saber que ele é capaz de fazer. Então, é fácil eu fazer a primeira passada e dar para o meu aluno passar por cima. Eu tenho respeito, tanto pelo meu aluno, quanto pela minha modelo, que pra mim são as coisas mais importantes aqui da escola, que graças a Deus nenhuma tem uma reclamação. Eu trabalho nelas com o melhor do que eu posso aqui. Então é isso, gente. Hashtag indignada. Eu tô indignada com o Brasil. Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Parece que a gente gosta, né, de ser enganado. Que coisa. Tô indignada.